Amostras de vírus enviadas ao Instituto de Virologia Wuhan sete anos atrás se assemelham ao Covid-19, de acordo com o um relatório do Sunday Times, que destaca questões não respondidas sobre as origens da pandemia global. Cientistas em 2013 enviaram amostras congeladas para o laboratório de Wuhan de uma antiga mina de cobre infestada de morcegos no sudoeste da China. A mesma mina na província de Wuhan foi posteriormente estudada por Xi Zengli, especialista em coronavírus do tipo SARS de origem em morcego no Instituto Wuhan de Virologia. Xi, apelidada de Mulher Morcego, descreveu o Covid-19 em um artigo de fevereiro de 2020, dizendo que era 96,2% semelhante a uma amostra de coronavírus chamada RATG-13, obtida em Wuhan em 2013. O Sunday Times disse que o RATG-13 é quase certamente o vírus encontrado na mina abandonada. Dois casos suspeitos de peste bubônica foram identificados na província de Kovat, na Mongólia. As autoridades locais isolaram a região, que fica próxima à fronteira com a China e a Rússia, e suspenderam a entrada e partida de veículos temporariamente. Oito meses depois de registrar quatro casos de peste bubônica, a Mongólia interior, na China, teme um surto da doença com a confirmação pelo Centro Nacional de Controle Zoonótico, de que 650 pessoas tiveram contato direto ou secundário com duas pessoas que testaram positivo para a Iercina Pestes, bactéria causadora da enfermidade. A cidade de Cove e a região homônima foram isoladas para evitar uma epidemia. A forma pneumônica, a mais severa da peste, pode ser transmitida entre humanos por meio da inalação de partículas contaminadas. Segundo as autoridades locais, as vítimas, que se encontram em tratamento, são um homem de 37 anos e uma mulher cuja idade não foi revelada. O seu Augusto e a dona Alice demoraram oito anos para juntar dinheiro e construir a casa. Em 20 minutos, o ciclone levou tudo. Parte do telhado da casa do seu Augusto foi parar do outro lado da estrada. Aqui onde a gente está a mais de 100 metros, e ele não foi o único que viu anos de trabalho ser levado pela força do tempo. Por enquanto, casal de idosos está dormindo na casa de vizinhos. Ah, pelo ai, meu... Deus abençoe. Pra mim é uma tristeza muito grande. Eu nunca passei na vida isso, tô tão velho, quase com 76 anos. Muito triste. Não dá para fazer mais nada, deixar assim na mão de Deus, para ver se Deus recupera a nossa vida. A Esse casa que eu tenho aí. Quebrou tudo, move tudo. Mais de um milhão e meio de catarinenses ficaram sem energia elétrica. As imagens da força do ciclone são impressionantes. Um forte ciclone extratropical provocou destruição na região sul do Brasil, especialmente em Santa Catarina, onde mais de 120 cidades foram afetadas. As nuvens carregadas chegaram rápido trazendo chuva, Ventos de mais de 100 km por hora causaram prejuízos em todas as regiões de Santa Catarina. Impressionante mesmo. Primeiro aquela em que uma árvore quase atinge um carro. Um carro branco, essa. Ó. Veja aí, olha o tamanho da árvore despencando. Por questão de centímetros, né? Talvez uns 50 centímetros, meio metro, não tenha atingido em cheio esse carro. Essa imagem do telhado sendo levado... Muita força pelo vento, ela impressiona principalmente por esse ângulo que estamos vendo agora Veja esse cidadão, por muito pouco também não foi atingido, olha o desespero dele colocando. Prédios foram destruídos, estruturas danificadas, tetos arrancados O abastecimento de energia foi prejudicado e pelo menos 10 pessoas morreram então a gente olha para um lado, um cenário de guerra olha para outro, outro cenário de guerra, que isso aqui é coisa inacreditável, cara. Eu, sem palavra para falar para vocês, que não tem mais nem palavra. A margem de um córrego deslizou, um carro foi parar lá dentro, numa grande cratera. Os ventos chegaram a até 96 km por hora, em vários pontos do litoral. O ciclone bomba que atinge a região sul... Os efeitos desse fenômeno já provocaram estragos no litoral aqui de São Paulo. Duas lanchas e sete barcos afundaram depois das fortes ventanias. São novas imagens aí que chegaram para gente do momento que a água invade. Um local ali parece ser um bar. Olha aí a força, gente, da água levando tudo. Os ventos em lajes ultrapassaram 100 km por hora. Junto com a chuva forte, ficou um rastro de destruição na cidade. O susto foi grande no Orion Parque Tecnológico. As imagens da câmera de vídeo monitoramento mostram um o momento exato em que os vidros quebram e toda a estrutura é empurrada pelo vento. Pois é, e não bastasse isso, tem previsão de um novo ciclone para a próxima semana. A divulgação foi feita pela Epa. Então vai ter agitação marítima, vai ter ventos mais fortes, fica o alerta principal para quem atua nessas áreas, para quem trabalha no mar ou para quem mora nessas regiões, mas não deve ser tão intenso quanto foi o último da terça-feira. 15 pessoas morreram e 9 estão desaparecidas por causa de uma tempestade que atingiu o sul do Japão. As autoridades disseram que nunca viram uma chuva tão forte na região. Um rio transbordou e a terra deslizou em vários pontos. Mais de 200 mil moradores de duas cidades receberam alerta para sair de casa. 8 mil casas ficaram sem luz. O exército foi enviado para resgatar as pessoas que ficaram ilhadas. E a previsão é de mais chuva amanhã. A chuva também provocou deslizamentos de terra e a lama soterrou várias residências. As equipes de resgate agora fazem buscas para localizar nove pessoas que estão desaparecidas. A tempestade deixou mais de 8 mil imóveis sem energia elétrica.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 A strange sight in Seattle City when part of the shoreline suddenly collapsed. I've never seen anything like this. You may have seen this viral video of the unusual erosion in Townsend's Inlet. So what caused the sand to fall into the water? Well, the mayor tells us the conditions were ripe for it to happen. Fast-moving currents and just the right tidal conditions crashed into the sand and caused the crumble. Breaking news, a surging high tide sends waves rushing into neighborhoods in Newport Beach. In the Peninsula Park area of Balboa, Balboa Island, a high surf advisory coupled with the rising tide triggered the sudden flooding. The torrents of water rising under cars and up against homes, and then this, the crashing surf sending this sailboat onto the shore. Its occupants able to scramble to safety, but the boat breaking apart in the powerful surf. Pelo menos 19 pessoas morreram, 10 continuam desaparecidas e 2 milhões 630 mil foram afetadas por inundações causadas por chuvas torrenciais no centro e no sul da China. Além disso, o Ministério de Gerenciamento de Emergências indicou que as fortes chuvas também forçaram o deslocamento de cerca de 228 mil pessoas e as inundações e deslizamentos de terra destruíram 1.300 casas em 11 províncias da região centro-sul do país. A província de Guangxi, no sul, é uma das mais afetadas, com seis mortos, um desaparecido e 1 milhão e 300 mil afetados. Na província de Yunnan, na parte centro-sul do país, pelo menos 13 pessoas morreram de desastres com trombas d'água. Na província vizinha de Guizhou, pelo menos 8 pessoas estão desaparecidas, além de inundações e danos a cerca de 10.700 hectares de plantações. Pelo menos 275 elefantes morreram em condições até agora misteriosas em Botsuana, na África. Uma triste rotina vem intrigando cientistas em Botsuana, um país localizado no sul do continente africano. Até agora foram confirmadas pelas autoridades locais a morte de pelo menos 275 elefantes em condições misteriosas no delta do rio Ocavango. Mas o número de óbitos pode ser bem maior. Onde quer que os moradores da região vão, eles encontram mais e mais elefantes mortos. Alguns aparentam estar muito doentes andando sem rumo, como se estivessem para morrer. Parece que estão morrendo de forma súbita. Em alguns casos, as carcaças mostram que o elefante sucumbiu enquanto andava. Os que enquanto para já foram recolhidas amostras enviadas para serem analisadas noutros países e aguardam-se os resultados. O veterinário do Departamento de Vida Selvagem e Parques Nacionais do Botsuana explica que para já não pensam tratar-se de caça furtiva, já que todas as carcaças identificadas têm as presas o que sugere que a morte não ocorreu por causa do marfim. As primeiras mortes ocorreram em maio, 12 carcaças encontradas numa semana no noroeste do país, elefantes de várias idades e sexos que, de acordo com o biólogo do referido organismo, pareciam ter caído mortos enquanto caminhavam. Uma situação que é para já alarmante, mesmo num país que tem uma sobrepopulação de elefantes. A equipe da R3 Animal resgatou 71 pinguins, sendo apenas um com vida. Na Praia do Moçambique foram encontrados 59 pinguins mortos e um vivo. Já na Praia do Santinho foram 11 aves mortas. A causa provável da morte é asfixia ou afogamento. Mesmo não sendo alvo de pescaria, os animais acabam capturados e morrem em decorrência disso. É um momento, né, Polito, que a gente vê muitos pinguins aqui no nosso litoral. Eles vêm aqui para Santa Catarina visitar a nossa praia. Inclusive, quando a gente chegou aqui na praia da Barra da Lagoa, onde nós estamos ao vivo agora no Balanço Geral, a gente viu um pinguim passeando por aí, ele estava nadando tranquilamente aqui no mar. Gente, é um pinguim aqui na praia de Caraí. As aves que apareceram em diversas regiões do rio são da espécie pinguins de magalhães. Ela não gosta de frio, ao contrário do que as pessoas pensam. Né? Elas gostam de ambientes é, temperados, de ambientes um pouco mais quentes. Então, Para é não que... colocar o pinguim na geladeira, se alguém encontrar, ou na, numa cuba com gelo, ou em qualquer ambiente gelado, porque a gente pode acabar piorando a, a saúde do animal e levando à morte. Enquanto as autoridades brasileiras monitoram o enxame de gafanhotos que se aproxima do sul do, do país, na Índia eles estão provocando cenas desesperadoras. Olha as imagens desse fim de semana, isso numa cidade perto de Nova Delhi. O governo está espalhando inseticida e ainda mandou as pessoas ficarem de janela fechada e baterem objetos para fazer barulho, porque isso ajuda a espantar os insetos. A infestação de gafanhotos do deserto veio do Paquistão há mais de um mês. A FAO, que é a agência da ONU para alimentação e agricultura, disse que a Índia deve ficar em alerta máximo por mais três semanas. Uma nova cepa. O vírus da gripe com potencial de causar uma pandemia foi identificada na China, de novo, em segundo um novo estudo. Essa linhagem surgiu recentemente e tem os porcos como hospedeiros, mas pode infectar seres humanos, dizem os autores da pesquisa. Os cientistas estão preocupados com o fato de que ela poderia sofrer uma mutação ainda maior e se espalhar facilmente de pessoa para pessoa e desencadear, assim como um surto do global. Eles dizem que a cepa tem todas as características de ser altamente adaptável para infectar seres humanos e precisa ser monitorada de perto.